E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com o Metroidvania sensacional pra PC e estádia por enquanto. Hoje a gente vai jogar mais um pouquinho, vamos lá? Tudo bem, no último vídeo a gente fez a, o Deserto Informe e hoje a gente pretende continuar desta parte aqui que está em nevoada. Parece uma cidade chamada Lítico. Que legal. Tem uns, uns cabeças de pedra aqui. Uma cidade dos cabeças de pedra. Já começa salvando. Não sei se dá para crescer um pouquinho. Vamos aumentar a força. Porque.. A gente normalmente nas nossas gameplays a gente trabalha com mais força do que qualquer outra coisa. Vou tentar absorver. Não sei se vocês lembram, mas o nosso personagem ele. É uma cabeça de buraco negro. Ele absorve os inimigos. Escuta aqui seus deformados, vocês estão obrigados a escolher uma bela criatura surgindo do canto mais feio do seu partido é um sinal de que eu e até talvez outros como você poderão um dia encontrar um pouco de beleza em alguma parte daquele negócio que vocês chamam de vocês ah, aí está você rápido, mostre respeito pela naturalmente proporcionada. a naturalmente proporcional o Ion adora gente eu disse. <risos> o Ion já matou aí. Ah, veja, deixaram presente. Esse negócio de seguidor já está dando frutos. Aqui. O Ion está nos acompanhando desde o começo, ele não ajuda, ajudando um pouquinho. Vamos só absorvendo os cabeças de rocha. Cada inimigo tem um time diferente, então não é muito fácil. Uma área de pedras esquisitas para absorver. Dá para derrotar todos os inimigos apenas absorvendo É um pouco de loucura, mas é possível É tipo um parry Tem uma escada que eu gostaria de subir, vamos tentar Ah, é verdade então, É uma subida meio esquisita, não tem inimigos ela leva você a um lugar onde tem uma arma. Mas tem que ter cuidado para subir, porque a queda é bruta. Tábua do Pilar. Pode leve lev, Levolan. Vamos descendo agora com cautela. O vento é forte. Nosso personagem ele ainda não... não. tem uma mobilidade muito boa, sabe? Ah! Bom, deu, deu mais ou menos certo. O tanto de HP que a gente tem não é bom. Pegamos mais um fragmento. deixe uma discussão aí nos comentários para que serve o fragmento. Eu ainda acho que é pra upar as armas Mais pra frente Olha só o cenário lá no fundo Não parece uma coisa muito boa Calma uh, Até que deu certo Quando você absorve os inimigos Você meio que tem uma barrinha ali que chama... Como é, é que chama? <risos> fôlego, é. A barrinha chama Fôlego E você carrega a sua... Você carrega sua energia com ela Para carregar o fôlego, aumentar o fôlego, você tem que absorver inimigos Mais uma, mais uma. Cada inimigo tem um tempo. E aí você meio que tem que decorar o tempo. Eu jurava que tinha algum segredo para aqui. O objetivo nosso do no vídeo de hoje é. a gente tinha tomado um leve desacerto, mas já nos recuperamos. Então, como eu dizia, o objetivo de hoje é a gente ter um pouco mais de fôlego. Não, um pouco mais <risos> um pouco mais de fôlego, derrotar um chefe aí da área. Vai absorvendo viu, os bichos com calma até chegar aqui. De novo eu usei o, de novo eu usei o item sem ter necessidade. Tudo bem. A gente encontra aqui já a bariz harmonizada que nos dá, nos dá aí a a visualização do mapa. A gente não explorou quase nada, quase nada ainda. E aqui, logo do lado da baliza, já tem o. O nosso amigo. A gente tem que derrotar. Irmão, você é tão pequeno como uma pedrinha. Lembre-se. Golpes vermelhos. Golpes vermelhos são impossíveis de.. A gente já era já. olhando onde está o nosso negócio para recuperação. Está bem ali. tentar fazer o possível, esse ataque dele é muito. tem um range muito grande. Com então, calma. Tomamos, o dano de longe não é muito incrível. suco tomamos um socão na boca Ok Será que agora vai? calma feito teu otado ele algumas sofrimento, sofrimentos sempre várias vezes aqui vamos absorver essa pedrona olha que beleza Aumentou o fôlego. Agora que o fôlego, a gente pode ir para a esquerda e dar uma pensadinha, né? As pedras sinistronas. O que é isso aqui? Aula de artes das mães esquerda, mineração dos irmãos. Oh, muito bem. A gente já encontra mais um save que é muito bom. O caminho até aqui não é longo. Mas como a gente está no level muito baixo. É sofrido. Agora é bem tranquilão. Esse cara aqui. Olá, amigo! Oh, seu corpo é tão estranho e brilhante, não temos pedras hum, aqui por hum. aqui. Ele me lembra outro estranho amigo. Ele passou por muitos terremotos atrás e me deixou essa obra linda. Hum. Os meios dizem que precisam nos incentivar a criar obras, então você, se você me der sua obra, posso te dar a do Forasteiro. Hum. E eu não tenho obra. Vou trocar. Hum. Olha só que legal A gente tem que, teria que achar Para trocar aqui Pernas e Alinas Ah, beleza O que vocês precisam saber A respeito Dessas armaduras É que elas não tem Nenhum efeito prático Elas são só estéticas Eu achei isso A única coisa que eu não gostei nesse jogo Foi isso, uma das coisas que eu não gostei já se viu, dá um trabalho danado achar as partes. E pra nada? Olha é que beleza, Encontramos aqui um... uma coisa esquisita. Nossa, acabou na sua. Mais uma Isso aí De novo Tem um tem um poder mais para frente Que só de você absorver o cara Você ganha HP Um baita negócio útil Se não me engano, tem um bicho novo De volta ao bicho novo Bom, a gente não infelizmente não conseguiu absorver Mas tá bom, pelo menos pegamos aqui um fragmento Nosso personagem está com pouquíssima estamina É meus caras Fazer muita coisa Uma coisa que eu não sabia é que dava para Absorver as lanças? Nossa, sofri demais a primeira vez que eu joguei isso Os inimigos jogam Nossa! <risos> Pancada Eita Absorvido a rocha tem mente Isso pode YouTube? Será que pode falar demente? Ainda pode falar de Não pode falar tanta coisa Hoje em dia é. Um desenho. Mineração dos irmãos acima. Vamos subir, né? Vamos pra mineração dos irmãos. Campo de detritos. Corpo roubado. rocha demente, peitoral de pedra pétala, ó, normalmente aqui deve ter algum corta-caminho, e exatamente isso, ah, que beleza, corta-caminho, um o save já tá aqui, ó, vamos crescer, não dá para crescer, que tristeza dar uma olhada no mapa como está Bom, a gente já explorou bem Foi muito rápido essa nossa olhada né? O chefe está mais ou menos por aqui Se eu não me engano Olha Que pancada, hein opa <risos> oh -oh. ai, ai ai desculpa dá bem que a gente abriu o corta caminho Não ia ser triste. Ia ser muito triste, nosso Senhor. São então, uns desenhos interessantes aí de fundo. Unha. Unha. O que mais temos aqui? Mais uma lasca de metal sanguíneo. Uh, foi quase. Eu acho que a gente está muito próximo aí de um a aula de artes da mãe, tá vendo? Ele está muito próximo de um save. Exatamente. Exatamente? Sim. Está perto, mas não tão perto. Só uma rocha linda. Ah, estamos ficando sem tinta. Olá, é o chefe mesmo. Não, não. O esculpido ruim está destruindo irmãos e arruinando o lítico. Tudo bem, meu filho. Tudo bem. Agora vamos. Um Vaza daqui são duas mães e elas são sei lá, tipo umas flores o inferno a primeira fase delas é, é tranquilinha Na primeira fase a gente já quebrou uma mãe. Com muita calminha. Só tem que puxar o bracinho dela. Deu tempo de dar uma absorvidinha Depois você manja o time, não fica tão absurdo, né? A gente derrotou ela tão fácil de primeira vez Agora, né? Mas assim, a gente sofreu bastante antes Vamos lá absorvê-las e vamos ver que poder ela vai... essas mães vão nos <risos> dar Coitados elas estavam cuidando das pedrinhas aí, das cabeças de pedra Segure o botão 3 e mire no alvo. Caça presa concluída, vamos lá Agora você consegue puxar coisas Muito legal esse poderzinho A gente até já Encontram coisa secreta aqui que é uma massa. Oh, olha só que interessante como isso funciona. O que acontece se eu cair aqui? Hum. Tem umas físicas interessantes sabe? essa. Novo poder. A gente conseguiu bastante, de la bastante lascas. No próximo vídeo, a gente vai usá-las. Usar algumas delas. Era um pouco fortão. Ele está é muito fraco muito, muito, muito. Estamos tendo que abusar da do... tá puxada. Será é que dá para crescer? Vamos tirar aqui. para um ponto de vida, não é mesmo? Vocês vão reparar que o Lítico, a gente explorou ele A gente ainda vai conversar com aquele menininho A gente explorou ele, mas tem várias partes que eram pendentes as áreas são revisitadas, por isso que é o Metroidvania Vamos falar aqui com o Ion Ion? Foi difícil, mas gente conseguiu, libertou o Lítico e as crianças do seu partido da cruel tirania das mães Mas agora somos enfim livres de novo, podemos buscar ascensão para uma proporção gloriosa ah, e vejo que encontrei um imenso seguidor Forte bastante para fazer o elevador Do Pilar do Mundo funcionar Eu disse que ia ajudar hi, hi, hi. Pode ir em frente Eu vou no próximo elevador Preciso levar minhas oferendas ao palácio Mal posso esperar Olha só Girar Muito bem A gente vai pegar o elevador E vamos encerrar o vídeo Enquanto o elevador se desloca vocês gostaram aí de mais um episódio de Grime? Dá uma olhada no cenário, que fantástico. É, é bonito, é esquisito, mas é bonito. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, dá de nossos vídeos, a gente joga jogos de indie metroidvanias e recomendações, Esse é um jogo indie e uma metroidvania também. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade! Tem que parar de jogar, é difícil.